E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de AIGE aqui no programa, porque teve decisão importante na sessão plenária dessa semana. E aí você me pergunta, o que é AIGE? Sei nem o que é isso. Fica tranquilo que eu vou te explicar depois da vinheta. AIGE é uma ação de investigação judicial eleitoral que serve para aqueles casos em que alguém desconfia de abuso de poder econômico ou de autoridade, ou então até mesmo do uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha eleitoral. A gente tem um vídeo no canal do YouTube da Justiça Eleitoral explicando tudinho sobre Age. Dá um pulinho lá na playlist do Então É Isso para conferir. E por que você precisa saber o que é Age? É porque teve novidade na do PDT contra Jair Bolsonaro, que era presidente até dezembro e disputou a reeleição no ano passado. O PDT diz que o abuso de poder foi durante o evento que aconteceu no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado, em que o ex-presidente convidou embaixadores de diversos países e fez ataques infundados ao sistema eletrônico de votação e também a autoridades do Judiciário. O evento foi transmitido ao vivo na TV Brasil, e aí, por conta disso, o partido já colocou também na ação o possível uso indevido dos meios de comunicação. Tá, mas qual que é a novidade disso? A novidade é a seguinte, o plenário do TSE decidiu referendar a decisão do Corregedor geral Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, que incluiu na AGE uma minuta de decreto de Estado de Defesa. Você sabe o que é isso, aquele documento apreendido pela Polícia Federal na casa do Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo Bolsonaro. Confere aí a fala do ministro. É inequívoco que o fato do ex-ministro da Justiça do governo do primeiro investigado tem em seu poder uma proposta de intervenção neste tribunal e de invalidação do resultado das eleições presidenciais, possui aderência aos pontos controvertidos, em especial no que diz respeito à correlação entre o discurso e a campanha e ao aspecto quantitativo da gravidade. Então é isso, galera, sai continua continue andamento aqui no TSE e é claro que a gente vai trazer todos os detalhes e desdobramentos, não apenas desse mas de todos os processos importantes para que você possa acompanhar. Aliás, para acompanhar, corre lá nas redes sociais para seguir os perfis oficiais da Justiça Eleitoral e ficar bem informado sobre tudo que rola aqui no TSE. Tamo junto e até a próxima.